Sonic the Hedgehog! Marble Zone! E, saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterão do Jogos! E hoje vamos continuar com o Sonic the Hedgehog Remake! Aí, aí, aí! Agora eu vou me ferrar, porque essa fase não tem no original. Ah, meu deus, vira o Sonic Caos? Já não bastasse a jogabilidade diferente Já tem que vir uma fase que eu não conheço Até que estou indo bem Oh. Ah, essa fase maluca, Ah, é isso aí. <risos> Apesar de tudo, vamos para a fase especial e tá de cabeça para baixo. Ah. É isso! Sai daí! Que bagunça! E é isso aí, conseguimos mais uma esmeralda do caos. E vamos em frente. Opa. Que é isso? E agora para onde eu vou? Será que eu estou vindo no caminho certo? Ah, não, não é por aqui. Opa, invisibilidade! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Nossa, não é por aqui não! Não saber o caminho é, é, é complicado. Ah não, fiquei preso. Droga. Ah, não veja a hora de sair dessa fase maluca.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 Nossa, que horrível. E olha o Mario ali na parede. E agora? Vamos para o chefe. Robotnik. Opa, olha ele aí! Toma! Ah. Nossa, quanto tempo eu não morria por um Nick, hein? Vamos saber, o que vem por aí é fogo! Toma! Vou É isso aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!